Que porra que agora foi ter que ser excitar ninguém! E o Johnny vai perder, por favor, melhore! E quem segue ele acompanhe os próximos stories! Acompanha a história aqui do negão! Você vê o Johnny sendo campeão! Mas fica tranquilo, caraca, isso não existe! O tubarão falando que eu sou feio! Ah, vou até ficar triste! <risos> Macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Já que <risos> sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio, Daniel é feio tá o Daniel também é feio e tá pegando um a Maia O Daniel também é feio e tá pegando a Melmaia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão, eu falo sem receio tubarão, te amo, ô oh, Johnny, Quem tem que me, me amar é minha mulher e meus filhos Eu tô bem amado, pô, tô casado oh! Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte Por enquanto é que a sua mulher, depois dessa, vai ser casado com a morte oh! Resumo! E é por isso que eu tô no noturno A sua aliança é no dedo yeah. Os seus próprios anéis de Saturno oh! Você é o próprio anéis de Saturno Meu mano sabe as rimas cruéis Tranquilão, é bom ter vários mesmo que eu vou chutar todos os seus anéis Vai oh! oh! tubarão que eu acabo com sua Chora, chora e vem depois na revanche!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 Arranco, já esquentei muito banco, esperando a hora de me titular. Um bom titular, mas eu nunca reclamei do jogo. Acatei as ordens do professor, terei a hora de jogar. Como fine essa, batendo em todo mundo, batendo nos vagabundo No freestyle eu sou oriundo. Por isso que eu faço mágica em 35 segundos. Foi esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa. Alguns gostam. Outros detesta Se você tá falando que você é o Iniesta O seu meio-campo é fraco se não tem a chave mestra <risos> Falou sobre seus segundos Só que eu domino o mundo Com a rima mais bonita Se eu me cato, eu sou o Messi com a copa do mundo E você, o CR7, joga na Arábia Saudita Já mais. Paguei de CR7, eu sou jogador de base que inspira os pivetes. Se você não entendeu, escroto. CR7, cliermento, tubarão piolho na cabeça dos outros. Ah, não, não, não sou piolho asneira, porque piolho é lentinha. Eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua, não fala de piolho, porque hoje eu descer a tua. Ah, então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati. 6,14 pra ser exato, quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que é a rima eu acato. Então essa é a aventura de Pi. Tem o um Tigre aqui dentro desse barco. Oh. Oh, oh. Um, não foi sincero, cê tá pro 12. Tira um close, que eu já me altero. Meto mais bloco que o close, porque eu sou sincero. Pi é regra de 3 14 A batalha é de 2 a 0 oh, oh, oh, oh, oh. Ou é de tabela aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou sua tabuada. Por isso te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas. Você tá entendendo que cê se ferra? Não aprendi a tabuada, xijututu lá pra tabuão da ferra A grita e eu me sinto monstro, pra ganhar eu já tenho macete Depois dessa batalha culpado, você vai der, dar soco na parede Eu sou o jogador que corre o campo e marca gol e tá na sede Você é o goleiro que não sai do gol porque tá sempre preso na rede oh! Você não é ninguém, pra mim é só um Zé Bumbum Quando ele paga que vai fazer um gol e chora igual Davi depois de um 7 a 1 oh! Mano, mas você é um idiota, ele acha que vai arrancar sangue Cordilheira dos Andes não vai ser Europa Se eu sou ninguém, tudo bem Eu sou ninguém, sou mais um vagabundo Porque eu tô rima, não como ninguém Mas eu tô te espancando igualzinho todo mundo! Oh! Que não sou folgado, só minha calça que é folgada e depois de apanhar pra todo mundo aprendi Que todo mundo não é nada Eu vi que posso aprender Mas você que fala de sala Eu jogava futebol e fazia rima Que se foda sua aula Demorou, você acha que cê é monstro, sem teu pensamento de menino Quem tá achando que o tudo é nada vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo Aí você se acostuma com nada, aí cê vai ver que você é mais um louco Você acha que todo mundo é nada, eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco Fazer com pouco não é o seu melhor do Brasil yeah. Eu sou mais louco que eu já vi, mas sou o melhor louco que minha mãe já viu Eu sou oh. mais louco que você já viu te batendo, só que isso é uma piada Que que é o conhecido na batalha, hoje o tudo apanha pro nada oh. Mas não era isso. Eu que era nada tem que explicar primeiro eu, eu era o excluído agora você quer tá no meu lugar Nossa. você vai perder pra mim você não é rua você é tech toy síndrome de playboy ver a favela e quer ser Nossa. um herói Nossa. Te falou disso aí, puxa de condição Fica irritado porque perdeu pro livro e no gordão Claro Prado, claro Prado Que eu quero ter o lugar de você Quero que se foda a sua índole Eu não sou playboy, mas o meu filho vai ser não. Tá ligado, eu respeito você Johnny, sei que você tem capacidade Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade Você veio rima contra mim, só que você esqueceu de botar o capacete Falou é meu amigo, não vai atirar e acabou vindo sem colete oh, oh. Mas vai vir que você é um amigo falso quer ter drible, mas você não é o Ronaldo Deixa eu te falar, tranquilão, quer é ser o Ronaldo no corre, cê não vai sair do chão. Tá suave, meu parceiro, com certeza você sabe que o Prado é tipo o antônimo. Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado, me identifico na parte do fenômeno. Tá suave, meu parceiro. Que a rima eu faço aqui na bala. Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo, eu quebrar o joelho na sua cara. Uou! Mas você vai vendo que aqui cena acelera. Então sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Uou! Tá ligado aqui no improvisado? Pode ser canela, pode ser joelho, o final vai ser o seu nariz quebrado. tá ligado, não tem esperança. Você é o Silva, você se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva, eu sou a desana, eu esquivo e te chamo pra cima. Você é o Silva, você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 É uma disciplina, o brado, vem, oh, oh, oh, oh. vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o doutor Octopos, não tem oito braço, eu tem oito rimas. Oh. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Cê tem outro braço, mas só que dá os oito braços enrolados. Oh.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 E com todo respeito, sem maldade! Aê, aê! E no máximo respeito! Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Se seu filho, eu respondi com trocadilho. O menino é bonito, nasceu igual a cunhada. <SILENCIO> Que nós sou bonitão Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu Caralho, minha mulher é um avião Mas você sabe vi. que minha irmã é braba O primeiro filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu na raiva